Hoje eu vou falar um pouco mais a respeito das festas de lua nova, essas que acontecem sempre nas quebras de ciclos mensais lunares, ou seja, cada mais ou menos 29 dias e meio. E a gente sabe pelos relatos históricos que os judeus tinham o costume de fazer uma festa de lua nova a cada mês, sempre no Shabá que estivesse mais próximo dessa data do mês. Alguém poderia contra-argumentar dizendo que essas festas não são importantes, porque na verdade as festas santas, as festas fixas, são somente... Páscoa, Pentecostes e festas de tabernáculos. E se você pensa assim, não tem problema, porque eu pensava assim também. Um problema que eu fui percebendo ao longo dos anos é que, na verdade, a gente precisa sempre contabilizar. Quando que um ano vai acabar para começar o outro? Como que a gente vai saber que a gente chegou em tabernáculos se a gente não contabilizou os sete ciclos lunares que existem? De Páscoa até essas festas de sétimo mês. E foi aí que eu comecei a perceber quanto importante era começar a prestar atenção nessas datas e utilizar esses calendários lunares para fazer a contagem dos tempos. Na medida que o tempo foi passando, eu percebi que as fases da lua também traziam consigo coisas importantes que Deus estava ministrando no Espírito para a sua igreja. E nesse caso eu estou me referindo à fase de lua nova, depois crescente, a cheia e a minguante. Que seriam mais ou menos como se fossem as fases de maturação de uma pessoa né que ela nasce depois ela fica adolescente ela chega à sua plenitude enquanto adulta depois ela envelhece e morre então como esse ciclo lunar se refaz ela ressurge de novo num outro ciclo e foi observando essas fases lunares que eu percebi que muitos projetos que deus nos orientava a fazer e eles tinham uma tendência a crescer e a minguar sempre nas mesmas fases. E o nível de maior produtividade desses projetos normalmente estavam nas fases cheias. Por outro lado, os momentos de maiores crises estavam ali na fase de minguante e lua nova. E foi aí que eu comecei a perceber que o momento certo para se dedicar, para fazer alguma coisa que Deus me mandou fazer naquele mês, normalmente eu vou precisar me concentrar ele vai ter mais produtividade nessa fase de crescente cheia. Enquanto que na fase minguante eu vou me preocupar mais em refinar esses projetos Em fazer pequenos ajustes, em realizar aquele trabalho mais chato de reciclagem E o momento da festa de lua nova acaba se tornando uma fase profética Para poder captar qual é a mensagem dos céus para o próximo ciclo que se inicia Isso tanto no referencial pessoal quanto coletivo como igreja com o passar do tempo ainda, esses ciclos lunares me ajudaram a entender que eles ajudavam a medir um outro ciclo, que é o ciclo anual. Enquanto o ciclo mensal está mais atrelado à Lua, o ciclo anual está mais ligado com o Sol. Mas a gente sabe que existem cerca de 12 ou 13 ciclos lunares dentro desse tal de ciclo anual. E foi aí que eu comecei a perceber que o primeiro ciclo mensal, que é aquele que se concentra no mês de Páscoa, costuma ser aquele que vai trazer uma direção para os próximos meses. Como se ele fosse uma faísca, uma centelha, em que vai acender um direcionamento profético para o ano. E tudo se passa como se nos primeiros meses de Páscoa, a gente estivesse num posicionamento de esclarecimento a respeito de um projeto de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a gente nesse ciclo anual? E aí que a gente começa a entrar numa fase de execução desses projetos de Deus em que o ápice se encontra ali pelo sétimo mês, na festa de Tabernáculos. Então, em resumo, é como se o ciclo anual começasse com algo pequeno, algo ainda desconhecido na fase de Páscoa. Ele fosse criando forma até Pentecostes, onde a gente tem uma clareza das coisas que Deus está fazendo, para então, nessa escalada, né, nessa subida de montanha, a gente chegasse até o cume, mais ou menos, na festa de cabanas. Em que com o passar dos meses, a partir do sétimo mês, tudo se passa como se estivesse tudo se acalmando e se esfriando. Tudo se passa como se a gente se tornasse mais sábio, mais tolerante com relação a algumas coisas. Mas isso é só uma fase. Porque quando tudo entra na fase de mortificação, na fase de purim, já quase na Páscoa de novo, então a gente tem um novo ressurgimento, uma nova centelha, uma faísca que acende uma nova chama de um projeto de Deus para as nossas vidas e para a sua igreja, que vai se dar no próximo ano. E esse entendimento a respeito de ciclos também se dá dentro do ciclo semanal, em que de sábado a sábado a gente tem uma semana. Então lá pela quarta-feira normalmente existe um pico de produtividade. E o sábado é um dia de reciclagem, de reflexão a respeito das coisas que fizemos e das coisas que precisamos fazer. Como se fosse um dia de replanejamento celestial. Na verdade o próprio ciclo diário é mais ou menos assim. Do pôr do sol até o nascimento do sol normalmente a gente tem uma fase mais de descanso, mais de preparação. E quando o sol nasce, a gente se encontra num pico de disposição para realizar algumas coisas. Se a gente tiver descansado mais cedo, é claro. E a gente vai realizando diversas coisas ao longo do dia, até que chega o momento de descansar, que se dá ali por volta do pôr do sol. Espero que essas reflexões a respeito do ciclo de Deus tenha sido útil para você, porque na medida com que a gente se posiciona para fazer as coisas certas nos seus devidos tempos, então a gente vai estar muito mais posicionado dentro daquilo que Deus preparou para a gente e para o seu povo. Alguém poderia estar se perguntando o que, que tudo isso tem a ver com Jesus, mas é na ocasião de Páscoa em que Jesus morre por nós e ali se faz um ciclo novo. E é na fase mais plena do ano em que Jesus se apresenta publicamente e declara que se alguém tem sede que venha até ele e beba. É naquele dia de festa de tabernáculos que Jesus estava se transbordando para todo mundo. Outras pessoas ainda podem fazer uma ligação com signos, porque coincidentemente na fase de Páscoa a gente tem o signo de Áries, que representa a faísca. E lá pelo mês de Cabanas a gente tem os signos de Virgem e de Libra, que representam a perfeição e um equilíbrio. Mas esse assunto a gente deixa para um próximo vídeo. E se você ainda não conhece a música Ciclos do Fernando Didi, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E a gente se vê nas próximas palavras ministradas nesse canal. Falou!